Oi gente, eu me chamo Alexandra, estou aqui com a doutora Fernanda, nesse espaço maravilhoso e eu estou muito feliz de ter feito esse peeling, que rejuvenesceu bastante. Desde os 17 anos eu tento fazer e só agora eu consegui. Muito obrigada!